Ainda porque são servidores. Exatamente. Passa o governo e eles continuam no governo. Continuam Exatamente. servidores. Então, não mas tem eles têm que cumprir a missão. Não, não tem que se ver uma linha política fazer politicagem.